Dois novos Brawlers na atualização, muitas novidades. Você vai saber tudo sobre a atualização do Brawl Stars agora, aqui no canal Bruno Clash. E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área mais um vídeo pra vocês. E galera claro, é o seguinte: sim, temos uma novidade Brawl Talk no ar. Isso mesmo foi lançado agora há pouco, foi lançado o Brawl Talk com todas as novidades da atualização do Brawl Stars. E por isso eu vim aqui com vocês ver esse vídeo em português, legendado em português, para vocês poderem entender e a gente conversar um pouco sobre essas novidades. Tem dois Brawlers novos, tem oito skins, tem muita coisa, os acessórios que vai dar um poder absurdo pro Brawl Stars. Dá uma olhada, vamos ver junto e a gente conversa também sobre as novidades. Vamos lá então, partiu o vídeo do Brawl Talk em português. Vamos lá, meu Deus, olha que doideira, já começa ali com tudo, né? A gente vai vendo aí alguns algumas coisas novas, né? Inclusive um novo Brawler. Bom, aparece aí o Ryan o Ryan e o Danny, para poder falar a respeito, eles vão falar aí sobre a atualização que vai durar até maio, então são várias coisas que vão acontecer até maio, tem dois novos Brawlers, tem skins, novos desafios, novos ambientes, é, teve rework de Brawler também, então tem muita novidade legal, bom, eles estão falando agora que os acessórios dão uma habilidade diferenciada aí para cada um dos Brawlers mas tem que tomar cuidado, eles podem ser utilizados aí até a, algumas vezes, mas depois ele fica desabilitado totalmente, né e eles falam até aqui nesse pedaço, eles são mais Comuns do que os poderes estrelas Isso significa que você vai achar muito mais tranquilamente. Vamos mudar o playzão aqui de novo para ficar ligado no que tá rolando. Bom, eles são fáceis de usar, mas eles vão falar agora que é limitado o uso por partida. Depois eles acabam ficando desabilitados, cara. Olha que doideira. Antigo é o um poder estrela, você pode usar ele. Sabe o que pode lembrar e você que tá vendo aí de casa pode saber os poderes do rei e da rainha no Clash of Clans. Durante a, a, o ataque, ele se usa uma vez o poder e ele dá um, um faz um um diferenciado no caso do rei, ele chama uns bárbaros, fica furioso e que sai quebrando tudo. Na rainha ele fica, ela fica invisível e também invoca algumas arqueiras também. Então, mais ou menos, aí você tem uma ideia do que pode ser, do que pode vir aí nesses poderes que vão ser utilizados só algumas vezes durante aí a, a partida que você está jogando. Então depois aí fica desabilitado. Se você usou, vai, são duas vezes? Usou as duas, desabilita e aí você tem que continuar o jogo sem esse poder. Mas dá, deve dar um bom, uma boa ajuda aí, né? E é liberado a partir do nível 7 hein, do Brawler. Então, parece que é um pouco mais Comum. Agora a gente vai começar a falar aí das novidades que vem em março. Eles estão falando aí, primeira coisa aí é a Brawler, a Jack, isso mesmo, a Jack tá aí pra vocês. Vamos ver um pouquinho mais dela funcionando na arena, ela, ela fica em cima de uma britadeira. E ela vai batendo aí, ela, o que acontece? A utilização dela, ela precisa chegar próxima dos adversários pra dar dano. Você não precisa mirar, não precisa fazer nada. Você chega perto de, do adversário, aperta o, o botão de dano lá e ele vai dar um terremoto no chão, porque é uma britadeira, né? E aí ele vai dar dano em todo mundo que tá ali por perto também. Bem, hein? é muito legal. Bora dar uma olhada mais aqui nela em ação também. Ó, ela foi puxada ali e ela dá o dano e vazar Então ela vai acabar pegando aí em área, né? Vai dar o dano em área. Se tiver muita coisa ali no meio, ela pode dar o dano em área também. Uma coisa legal que vocês vão ver também é sobre o super dele. O super da Jack aí ó, é muito legal também. Ó. Aí o dano que ele vai dando, você vai vendo que ele vai ver o dano ali. Mas uma coisa muito legal é que ele puxa. O super dele, ele além de dar o dano, ele puxa o Brawler pra perto da jack Isso é muito legal. Antes de começar a ver aí o, o Daryl aqui... A gente fala um pouco mais desse novo Brawler. Bom, é uma britadeira, a gente acertou no vídeo de ontem que a gente fez. É uma britadeira, a Jack fica em cima de uma britadeira. Ela vai batendo no chão. Por isso, o dano em área ali em quem estiver próximo dela. Mas é aquilo: você tem que estar perto do Brawler pra dar dano nele. E o Super, você dá o dano dele da mesma forma. E todo que tiver, todo mundo que tiver, todos os brawlers inimigos que tiverem naquela área vão ser puxado pra perto dela também. Então, se tiver um outro Brawler de suporte.. Acaba destruindo todos e aí você pode dar bom demais com esse Brawler Bom, começamos aí com o Remodel do Daryl Que tá aqui ó, todo modificado pra vocês, tá aí eu pausei pra vocês darem uma olhada Vamos continuar aqui ó, aí vocês veem ele na arena, muito legal Aqui tem o Mascote Daryl, que é uma skin né, skin do Daryl, só que ele é uma bola né O Mascote Daryl, do Daryl mascote em português né Bom, vamos ver mais ali também, o... aí você vê a, a utilização dele. Tem também aí as skins estelares, né? E uma das skins estelares é a M IMZ, a mz Universitária, College IMZ. Tá muito bonito, tá bem legal mesmo, e ela com a bolsinha ali como se fosse uma universitária mesmo. Muito legal, vamos ver outro aqui então. A gente vê ela ali utilizada. Essa aqui ficou também. Essa aqui, ó. Que é a Pena Sombria. Tá muito bonita. É a Pena uma versão meio sombria dela. E eu achei muito legal também. A torreta tá animal também, hein? Bom, depois dela a gente tem aí a grande novidade. Essa daqui... Calma, essa daqui tem muita coisa legal. Bom... PSG Shelly A Shelly vestida com o uniforme do PSG Dentro do Brawl Stars E a gente vai saber um pouquinho mais dela aqui ó. Ela, Eles falam ali sobre a PSG Shelly E aí ele fala, ó, espera, calma aí eles mudam ali, colocam o uniforme da PSG Shelly E aí o que é legal, você vai conseguir ganhar ela gratuitamente Jogando a Copa PSG, isso mesmo A Copa PSG que vai rolar dentro do jogo É como se fosse o um torneio mundial, né? Que a gente joga, aquele championship que a gente joga pra participar do mundial Só que aqui, é, você tem nove vitórias Você vai precisar de nove vitórias E você pode perder quatro vezes Aqui tá desatualizado, pera aí que ele já vai falar sobre isso daí, ó Você vai jogar ela e vai ganhar Só que todos os, os modos... Desse, desse desafio todos são Brawl Ball em vários mapas diferentes, isso é muito legal também E se você não ganhar o desafio, né se você não conseguir ganhar o desafio, não ganhou a Shelly Ainda ela vai vir na loja e você pode comprar ela também, né? Eles vão fazer a gracinha aqui, ó, dá uma olhada aqui doideira Muito legal, eles falam ali, aí eles lembram Opa, peraí, tem mais uma coisa Aí volta o, de, o Ryan causando... Voltando com a roupa dela. E aí, eles falam ali também uma coisa aqui, ó. Que agora tá realmente mais fácil de ganhar, realmente. Porque eles têm aí, são nove vitórias pra você poder ganhar essa skin. E você pode perder quatro vezes. Exatamente, pode perder quatro vezes. Ele até fala cinco vezes, mas são quatro vezes que você pode perder. Na quinta você tá fora. Então, não pode perder cinco. Pode perder no máximo quatro e aí sim ganhar nove vezes. Essa é a ideia. Aí eles voltam ali pro modo normal pra poder falar. Até <risos> tá a brincadeira ali a zoeira. Bom, e aí eles falam que outra coisa também muito importante Os ingressos, sabe aqueles ingressos, os tickets? Não terão mais na próxima atualização Eles vão acabar, não vai vir mais em caixas Não vai vir mais em nenhum lugar Então aproveite, utilize esses ingressos para ganhar caixas Porque vai ser retirado Eles têm outras ideias aí para o futuro no Brawl Stars quanto a isso Então isso daí, ó, aproveite o que você tiver de ingresso Já usa bastante para poder fazer caixa Porque vai acabar, hein? Ó... Outra coisa que eles têm também é o sistema de underdog. O sistema de underdog nada mais é do que diferenciar. Sabe aquela questão de muita gente entrar na partida e aí cai um cara com um nível muito abaixo de você, 600 o seu amigo, 600 você e um cara com 100 cai na partida junto. Ou se você é nesse cara e cai caras gigantes junto com você, você não vai sair prejudicado. O cara que tiver menos troféu vai perder menos troféus, se perder, e vai ganhar mais troféus, se caso Ganhar, que eles explicam direitinho também sobre isso daí É uma maneira de deixar mais justo também Acabar aquelas, aquelas questões de você Cair com um cara muito mais forte Ou cair com um cara muito mais fraco Aqui muito legal, a gente viu a imagem do mapa De futebol, já pro, provavelmente Já pro, do PSG Challenge Que aqui ó, tem até o gol realmente Agora no, no Brawl Ball ali, tá muito Bonito realmente, os mapas também Passaram por uma, uma mudança Então vai ficar muito bonito Realmente, tá bem legal, atrás tem até aquelas Placas de, de patrocínio, tá muito bonito realmente, vamos lá Vamos continuar vendo aqui, ó, aqui ele explica direitinho ó. Aqui fica aquilo que eu falei, ó, a Nita com 600 O Underdog com 600 e o El Primo Com 135, então há essa diferença Assim, você não perde troféus Ou perde ou ganha mais troféus Só e balanceia ali um pouquinho também Ó, e eles falam, mas isso não É aí tudo, tem novidades Aí agora em abril, que eles vão trazer Em abril, a gente até agora falou de março Tudo isso vem em março Agora em abril, o que tá chegando? Aí a gente já tem aí, ó Três skins novas, o Coach Mike, o Bo Horus e, e a Jessie Tanuki, isso mesmo, ó, deixa eu até mostrar para vocês aqui, deixa eu ver se consigo parar no momento certinho, aqui ó, aqui, aqui, aqui tá aqui, aqui ó, ai meu Deus, aí aqui ó, olha ali ó, o Dynamite com o Coach, é o, é o novo Dynamite Coach que vocês viram ali que eles mostram aqui Inclusive nessa skin ali a gente viu ele na arena realmente. O Coach Mike, tá muito bonito o Coach Mike com duas bolas. Ele vai jogando as bolas e atrás tem uma cesta cheia de bolas. Então ele joga as bolas e as bolas vão explodindo. Tá muito bonita, realmente, cara. Tá muito bonita essa, essa skin. E aí, aí, a grande novidade, vamos ver, ó. Olha isso daí, cara. Olha o que aparece. Isso! Mais um Brawler novo. Em abril, em março, temos aí o Brawler da britadeira, né, a Jack. Mas em abril, temos mais um Brawler, já tem até o som dele o Brawler tá aí pra vocês, eu até dei uma olhada aqui, ó. olha ele na arena galera, olha ele na arena aí ó. já participando, jogando ali algumas coisas, parece que ele me lembrou o Spike até por conta disso daqui, cara deixa eu ver se eu volto, ó, o super dele ó. ele joga ali ó, e parece que cai um monte de plantas, não sei se é isso, mas me lembrou muito o Spike até, ó, até o dano dele, ó. tá aqui também pra vocês verem, então é o novo Brawler que eles não colocaram o nome ali, o tá nome do Ryan ali em cima, então eles até colocam Nos outros, mas esse daí, eles não colocaram Esses safadenhos Mas é isso, muito legal pra vocês Terem uma ideia aí, esse Foi o vídeo aí com o novo Brawler e também com as novidades da, da atualização, tá aqui pra vocês, ó, o novo Brawler, tá aqui pra vocês, pra vocês darem uma olhada também, ele até solta o super ali dele, ó, tá aqui o super dele e ele de frente ali pra vocês. É isso, galera, muita novidade, muita coisa legal e a gente descobriu uma parte da atualização, a descobriu a Jack aí da britadeira que vai dar o que falar também, mas já temos a novidade de em abril. Temos o um novo Brawler que a gente já tem a jogabilidade dele aí Mas a gente não jogou com ele ainda, nem a gente Então assim que eu puder jogar com o novo Brawler e até com a Jack Eu vou trazer pra vocês, provavelmente eu devo trazer pra vocês a Jack antes Então mano, não vacila, se inscreve aqui no canal agora Deixa o seu like para poder ajudar a galera aí ver esse vídeo E ver também as novidades do Brawl Stars Bom, espero que vocês tenham gostado da novidade assim como eu gostei também Achei muito legal, tudo muito bonito e com certeza eu tô ansioso Jogar. Vocês estão vendo que eu tô num lugar diferente aqui, é porque eu tô num hotel, isso mesmo, e não tinha que eu deixar de gravar para vocês. Bom, é isso, saindo novidade, eu venho correndo para trazer para vocês, porque tem muita coisa legal. Então é isso, nos vemos amanhã ou será que antes? Se liga só, tamo junto, um abraço, falou, foi